Acho que não, não, não vai ser de uma hora para outra que eu vou me acostumar. Agora eu sou uma medalhista olímpica, né? Até porque são tantos anos buscando esse sonho atrás. Nossa, eu comecei no vôlei com 10 anos, né? Hoje eu tenho 33. Então eu posso dizer que são 23 anos com o sonho de representar o meu país numa Olimpíada e querendo conquistar uma medalha. Então, a conquista dela, eu acho que é... É um... eu vou me acostumar com o fato de ser uma medalhista, então já está existindo reconhecimento pelas ruas, as pessoas saberem, pô, aquela lá é a do vôlei de praia, né? então é, acho que assim, acho que o principal que eu estou sentindo é esse carinho das pessoas por mim e pelo que eu conquistei, e é lógico, isso se estende ao meu time, né, lógico. Pois e ó, é, é. É, o Michael, nossa primeira medalha no esporte masculina do Essa Taekwondo. Não, não existia nenhuma medalha masculina. Que beleza! Ele é nosso beleza, Agora, amigo, assim, o nosso pioneiro. Agora o público brasileiro foi é de arrepiar. Eu arrepio toda vez que eu falo, porque o estádio, todo mundo gritando, aqui do, aquela sensação do atleta, a, sabe? Aquele, aquele prazer dele chutar, lutar, comemorar e vibrar com, com toda a torcida mais gente vai daqui para lá, mais gente vem de lá cá, importantíssimo. É atletas medallistas do Brasil, orgulho del Brasil, eles formam parte do projeto de atletas de alto rendimento do Ministerio de Defensa e Ministerio de Deportes do Brasil. Recebemos com um fuerte aplauso, medalla de plata em Beach Boys de Paraná, Agatha Ripeu. Medalla de plata, medalla de plata en beachboarding. y también tenemos al primer medallista masculino en la historia del Brasil, bronce en taekwondo de minas gerais, Michael Sequeira. Y ¡Eso, Michael Sequeira! Medalla de bronce en taekwondo acompaña a, a la delegación del agregado de defensa y aéreo del Brasil, el Júlio César, bem-vindo também, Julio. Bom, bueno, como foi a Agatha ganhar esta medalha, a sua primeira medalha olímpica? Bom, primeiro vamos mostrar a nossa medalha, né? Vamos! Ah. Bom, gente, queria dizer pra vocês que é um prazer enorme a gente estar tá aqui, a gente está muito honrado de poder estar hoje, nesse dia, comemorando o nosso Brasil aqui na Argentina. E olha, brasileiros sabe fazer festa, gente, é incrível, é incrível. Estou aqui com a quantidade de pessoas. Mas é, como o Brasil sabe realmente festar, como o brasileiro sabe agregar, e, e esse foi o espírito dos Jogos Olímpicos, foi uma coisa incrível. A quantidade de pessoas, como o pessoal de fora se sentiu bem no Rio de Janeiro, a cidade estava em festa, os Jogos Olímpicos foram realmente um marco, foi, foi realmente uma coisa incrível que aconteceu no nosso Brasil. E o que eu posso falar para vocês é que, assim, no meu caso, dentro da minha arena lá, que foi a Arena do vôlei de Praia, a torcida compareceu de um jeito que arrepiava. Assim. A hora que a gente entrava em quadra, eles gritavam o nosso nome. E olha, fez a diferença. A galera torceu tanto que incomodava os adversários de tanta torcida. E Foi incrível mesmo, a experiência foi maravilhosa. Eu quero que vocês saibam que a gente está aqui honrado por estar tá aqui e para nós essa medalha foi uma conquista pessoal, mas acima de tudo essa é uma conquista do Brasil. Pois é, para Arriba então, para la presencia de estos deportistas de primer nivel con su medalla, por supuesto. Una Muchas gracias y sigue la fiesta acá en Buenos Aires.